Conhecendo luz, além de Nárnia. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no Tolkien Talk para apresentar esse cara aqui que não sei se você entendeu, mas Luiz é o Luiz Adriano aqui, professor da UTFPR, doutor, doutor de história, que atualmente ele ele pesquisa e ministra aulas de história da tecnologia, filosofia da tecnologia, da ciência e tecnologia e sociedade. Você revisou com uma, alguns livros da área de tecnologia também, né, né Luiz? E hoje vamos falar aqui do tema, é, de um tema assim que eu creio que todo mundo conhece meio que por cima, mas não aprofundado, que é a relação de Tolkien e C.S. Lewis para com a tecnologia. É assim, é bom a gente começar, eu acho, tentando entender como que surgiu o seu interesse pelo tema, pelos autores, né? Eu sei que você, eu sei que você não trabalha apenas com C.S. Lewis e com o Tolkien, mas especificamente com esses autores, como surgiu essa, esse interesse, né? Bom, mesmo desde a adolescência né, eu já conhecia Tolkien, gostava de RPG, né, então lia li o Hobbit já na adolescência, li os livros do né, Senhor dos Anéis, antes, antes mesmo dos filmes, já, já conhecia né, bastante. O Lewis eu só fui conhecer mais tarde, já ali por 2002, que eu fui conhecer Lewis pela primeira vez, né, daí li Narnia. De cristianismo puricínio. Não gostou? Teve... Não gostou. É. Com um bom toqueiro, não gostou da primeira... É. Quando eu li Nárnia pela primeira vez, foi o primeiro livro que eu tive contato, né, o primeiro ali. Muita alegoria. Muita alegoria. Aí, não, uma linguagem mesmo, eu achava uma linguagem, eu fui preparado para uma coisa estilo Tolkien mesmo, né, e daí a linguagem era mais infantil, então eu meio que não gostei muito a primeira vez, até li o primeiro livro e deixei de lado um tempo, aí depois que eu fui, né? não, uma linguagem diferente, fanto juvenil, e daí fui ler e daí... Depois me, me apaixonei, né? Uhum. A tua área é é o mundo da tecnologia, né? A, o que, que fez assim você linkar os dois autores com a sua área de estudo? É, então quando eu quando eu comecei a estudar tecnologia eu a filosofia da tecnologia eu pesquisei bastante autores e eu comecei a olhar a visão cristã da tecnologia, né? Então aí tem vários outros autores, né? Que eu comecei a ler e estudar bastante. Orwell também, né? Orwell, é, então tem, tem outros autores que, e aí, é, quando eu comecei a olhar eu, essa visão da tecnologia, né, essa visão cristã, eu comecei a ver que tinha alguns autores que também falavam, pelo lado da ficção, que também tinham coisas interessantes, né? Então, George Orwell, né, 1984, Admirável Mundo Novo, do Huxley, é, e aí eu comecei a ver que o, tinha o Lewis também tinha muitas coisas a dizer sobre tecnologia né e o Tolkien também então eu comecei a, a voltar meus olhos para essa pra esse, pra essa crítica deles né da tecnologia então eu me interessei bastante e vi que tinha muitas possibilidades e até é pouco conhecido né muitas pessoas não não conhecem essa faceta do Lewis e do Tolkien né de, de crítica à tecnologia é, eu eu particularmente o que eu conheço assim é que o Tolkien não gostava muito de tecnologia eu, literalmente só sei isso e que o, o Luz lá tem um, por exemplo, lá que aquele... Aí eu já não sei se é por causa que da resistência dele para a modernidade ou se é alguma coisa prática, quando ele faz aquela crítica. Crítica não, aquele conselho aos, aos escritores para não usar a máquina de escrever, por exemplo, sabe? Uhum. Mas enfim, qual é a relação qual que é a relação dos autores para com para esse, esse tema tecnologia, né? Ah, então, realmente essa visão antimoderna, né, os dois eram muito fortes. Né? Então, tem vários autores ali de Oxford, inclusive, que trafegavam ali né intelectualmente, até alguns autores que não eram, é, residiam em Oxford, né o Christopher Dawson, é, o Michael Polanyi, que é um filósofo da tecnologia, eles trafegavam intelectualmente por, por Oxford, né, então é, eles tinham essa visão muito antimoderna eles viam o modernismo, a ciência e a tecnologia moderna com restrições, né, então eles estavam vendo que tava, as coisas estavam indo muito rápido, de, demais e eles também tinham uma certa um pé atrás com relação às promessas da ciência e da tecnologia então eles viam assim que eles passaram né a maioria dessas pessoas aí o e o Tolkien passaram por duas guerras né pela primeira e pela segunda guerra e eles viram o que que a tecnologia fez né nesses períodos então a tecnologia foi usada para é, construir armas de destruição em massa, a ciência nazista, a ciência depois né, no, na, na União Soviética, então a ciência planejada, né, que o Lewis e o Tolkien batiam muito contra isso, o Polanyi também. É, então eles olhavam para isso e falavam, não, a gente não deve depositar nossa fé na ciência e na tecnologia, como viu muitas pessoas iam fazendo desde o século XIX então eles começaram a criticar bastante em vários escritos o Lewis muito mais até do que o Tolkien né o, o Lewis é o Lewis ele era mais é, batia mais de frente mesmo com isso o Tolkien você acaba vendo é, o Tolkien tinha que você aparece nos escritos dele uma mecanofobia ele, ele não gostava de coisas mecânicas então ele era por exemplo ele não gostava de carro ele no final da vida dele ele totalmente ele morava muito próximo da universidade, então ele ia, de, ele ia a pé, ele não, não gostava de carro, né? então ele viu uma árvore ter um simbolismo muito forte para ele, né que é exatamente isso, uma visão oposta, digamos assim, da tecnologia. Né? Então ele viu uma árvore que ele gostava muito sendo cortada, então ela era é, em prol do progresso, né então ele era extremamente contrário. Então aparece isso, né as árvores em toda em todo o Senhor dos Anéis, né? o que é o, o simbolismo das árvores do Senhor dos Anéis, mostra bem isso. Essa visão contrária ao progresso científico. Assim, eles não eram também totalmente contra a tecnologia. Né? Ah, então, Às gente... vezes aparece essa visão de que eles não gostam de tecnologia. Só lembrar o Lewis né, que fez essa essa radiodifusão né, da, do o cristianismo por e simples antes, né? Foi uma uma série de palestras, de, de mensagens que ele gravou durante a Segunda Guerra para ser pela BBC, Para né, exatamente mandar para os soldados que estavam né, em guerra lá, estavam para tentar animar o ânimo dos, dos soldados em guerra. E aí e aí usou isso, né? Essa tecnologia, né? Foi, ficou muito forte. Então o Lewis ele, é, é, apesar de, dos dois, né? O Tolkien e o Lewis terem essa crítica, eles não eram contra a tecnologia. Ele só criticava esse, esse avanço, né, essa necessidade que as pessoas tinham de colocar, né, só fé na tecnologia, e na ciência. Uhum. É, o, o que eu percebo na, nos escritos do, do Lewis, é, eu, como diz, disse, do Tolkien já não, eu sei um pouco, é que eu vejo que ele, ele, ele, a crítica dele é uma questão mais moral, né, da a tecnologia está progredindo e a moralidade está não acompanhar o, ou algo do tipo eu já não sei, se o Tolkien é nessa pegada também da moralidade ou seria mais uma coisa assim de realmente, que nem se falou do aspecto da árvore, da árvore né? mais uma questão de, de, de coisa, das coisas naturais, sabe? Não, é, tem, tem sim, tem muito forte também essa questão da moral, sim, é muito presente, porque para ele é, a, a tecnologia podia mudar até alterar a natureza humana, e alterando, né, a natureza humana, então, quando você tem uma visão, por exemplo, dos Ortes, né, é uma crítica à engenharia genética. Né? Então, até você vê várias passagens falando como que era, né, que eles vão, eles vão alterando as formas né, dos seres, e aquilo acaba criando um ser totalmente deformado, né, que, que é monstruoso. Então, ele vinha, os avanços da engenharia genética, os avanços né, vários, é, te, é, vários da época, né, vários avanços científicos, como alterando a natureza humana, que estava na verdade que, que depois vai aparecer para o Lewis, né, ou abo, abolindo o homem, né, essa visão. Então os dois concordavam muito nesse sentido. O isso é isso é muito interessante. eu Não sei se o pessoal sabia dessa do Orc. Tem algum outro personagem do, do Tolkien é, além, lógico, da Árvore lá que tem a gente já conhece o simbolismo. Agora é do Orc tem algum outro personagem que faz alguma crítica a, a tec... ao a tecnologia, alguma coisa... Alguma do, coisa é, tem do... os, Uru, os Urucais, né? Também era uma forma pervertida, né? E mesmo se você, você examina, lê as, as passagens onde tem... Inzigart, por exemplo, né? Que foi totalmente destruída ali e virou uma... É bem a visão que o Tolkien tinha de uma cidade, é, da cidade industrial, né, e o, e o, o Saruman que ele estava fazendo, né, ele era um, digamos assim, um, um industrial, né, que destruía tudo, destruiu as florestas ali, né? fez uma coisa, e Isengard virou uma coisa horrenda, né, poluída e barulhenta, né, tem lá o, o barulho de metal, né, as engrenagens funcionando, então era até uma visão, porque o Tolkien, ele nasceu Birmingham, então, era uma, uma cidade bastante industrializada, assim. então ele tinha essa visão, né, de, de, que ele não via com bons olhos, né? ele olhava para uma cidade, ele gostava mais do campo, né, ele olhava para uma cidade tecnológica, então você vê é, até como é, né, o condado é meio que o oposto, né, de, de Isengard, digamos assim, né, porque o condado é uma, mais uma visão do campo, né, mais, tranquilo, né, florestas e tal, e, e as cidades, era o, o Tolkien vinha com, com asco, ou seja, não gostava mesmo das cidades movimentadas, barulhos, não muito. Acho que interessante também sobre essa visão de tecnologia, foi até o que me motivou bastante a, a, a ler Lewis e tentar ver a visão dele, foi a trilogia cósmica, né, que são ali o, os três livros que vão... Vão falando né, sobre uma de viagem no, no espaço que e a abolição do homem que na verdade muitas pessoas vão falar que a abolição do homem é a versão não ficcional da teologia cósmica então tratam os dois temas de é, os dois duas obras tratam de cientificismo né da visão e de tecnologia então ele critica bastante a tecnologia desenfreada nessa né, fé na ciência de que ela pode responder todos os problemas da humanidade, e é muito interessante porque ele vai vai criticando muitas ideias da época de pessoas da época que vão falando sobre sobre ciência e tecnologia né sobre engenharia genética sobre é, acelerar a evolução do homem né que está presente ali é muito interessante também eu não sei se você vai concordar comigo mas eu costumo dizer que o pessoal que conhece C.S. Lewis conhece por duas portas por três agora pensando melhor é três Cunha Casinari é, o a so, so, so as suas obras de apologética, né, as, as obras de a, a cristianismo por simples, tudo mais, e a trilogia cósmica. É, eu não, cara, tem muitas muitas pessoas que conhecem Luiz, eu pergunta hum. como que você conheceu e foi exatamente pela trilogia cósmica. como você disse, às vezes eu se encanto pela Crônica hum. Nardi, mas é propriamente pela é. trilogia cósmica, que são são três públicos diferentes né, até, né, desses desses três dessas três corpos de obra, assim, e realmente, e é interessante porque a trilogia cósmica, ela é anterior, né, a Narnia. Então, ah, é, é, ele é, escreveu é, o primeiro é, a trilogia verdade. cósmica, né, é, e ficou bastante famoso, inclusive é interessante porque teve, na época teve até mais, é, chegou em mais pessoas do que Narnia, pessoas tipo cientistas, então Arthur C. Clarke, que escreveu muitas obras de ficção científica depois, mais tarde, ele troca cartas com Lewis, comentando sobre a trilogia cósmica. Então tinha muitos autores, cientistas, que até alguns cientistas se sentiam atacados, escreviam cartas para o Lewis comentando alguma passagem do, da trilogia cósmica. É, a trilogia cósmica, se ela engano, ela, ela surgiu para... Ela, ela realmente... A intenção dela, do, né, a escrita... C.S. Lewis escreveu ela com a intenção de, de, de, de sim, críticas, não é? Sim. De crítica mesmo, né? E, e isso eu acho interessante, porque nos mostra um César um luz diferente, né? que, é. que a gente conhece, assim. É. é, então, e foi uma das coisas que, inclusive, é, ficaram em desacordo, né, o Tolkien e o Lewis. Que o Tolkien, ele não, ele não gostava muito dessa veia teológica e apologeta do, do Lewis. Né? O Tolkien, ele, ele achava que a, a teologia tinha que ser deixada aos teólogos profissionais, né? e não leigos como o Lewis. Mas o Lias gostava muito de, né, de trafegar por esses terrenos, ah, né? E ia mesmo e, e criticava. Por isso que ele ficou bastante famoso até, né? Porque ele tinha um, um apelo popular muito grande. Tinha, né? ou, ou assim, a gente olha assim, as obras como por Cristianos por a última, a, o último lançamento, Deus o do Banco dos Réus, a gente olha todas essas obras e vê o C.S. Luiz lá e pensa, pô, o cara foi. não teve nada. Mas assim, ele teve problema assim com o Tolkien token teve problema com a universidade de Oxford uhum. o que meio que travou ele no, avançar, na avançar carreira. a carreira ali dentro da universidade é, custou não custou só tempo não custou somente é, coisas propriamente do Luiz mas algumas coisas da, da área profissional de relacionamentos né se é, tudo essa obra vasta que ele tem de apologética é, trouxe alguns problemas mas é, é assim ele ele é ele, é, ele, é, ele, é, ele ele fincou né, esse, esse status de um teólogo popular, né? Uhum. E é melhor do que muitos teólogos, eu acho, que de é. formação, né? É, Entendeu? Muito melhor. Tem alguma obra que você pode recomendar? É, eu tenho essa aqui, que é do Michael Polanyi, A Lógica da Liberdade, que exatamente o Polanyi conversou muito com Lewis durante a vida, e ele, o Polanyi ele cita, ele é um filósofo da ciência, e ele cita que a obra Abolição do homem, do Lewis, ajudou muito ele a formar a visão dele de Filosofia da Ciência. É, até o próprio Polanyi, ele fala que ele tornou a Filosofia da Ciência mesmo, é, tornou a, a obra Abolição do Homem, numa Filosofia da Ciência na obra dele, na, em vários vários outros livros dele. Estão aqui, para quem ficou curioso, esse é o Polanyi, essa obra que obra que o nosso amigo Luiz Adriano nos recomenda, Top Books! Paga nós, manda o livro aí que a gente pode fazer uma possível <risos> resenha, não é mesmo? Pessoal, esse aqui foi uma entrevista bem curta e rápida porque ainda estamos aqui não temos um evento aqui sobre sobre os grupos do pronto se passou o Tolkien, o C.S. Luz aqui trazendo até os livros vai ser ministrado aqui essa esse café pelo Luiz Adriano então a gente vai ter que ficar por aqui antes de qualquer coisa logicamente tem um presente aqui pro, pro nosso amigo Luiz diretamente da HarperCollins, aqui um presente nosso do TT e da HarperCollins então Luiz, eu fiquei sabendo que você tinha algumas obras que você não, não tinha na sua biblioteca ainda, o cara leu 4, 1400, mais de 1.400 livros ele sim, ele não tem obras ainda na biblioteca dele e aqui ó, um presente nosso do TT Obrigado. presente da HarperCollins essa sacolinha aí do, do C.S. Lewis e como o, infelizmente o, o Luiz não conseguiu vir no, no evento da, do Berenluthing aqui no Lançamento também, aí, uma sacolinha do Berlin com o um marca-página. Beleza, obrigado. E aí, pessoal. Pra você seguir o, o Luiz Adriano, tem o seu blog, né? É, oração Valente é oracãovalente.blogspot.com. Uhum. Lá ele posta bastante coisa sobre não, não, não só de, de C.S. Lewis e Tolkien, né? Acho que nem é o foco, na verdade. É né? geral. É o cara <risos> lê vários livros, então tem bastante conteúdo lá, é muito legal. Então siga ele aí no, no, no blog, compartilha, comente aí, deixa sua sugestão e dá um like. Me lembrar, dá um like. É importante. Até o próximo. Luiz, mais uma pergunta, cara. Qual, como que você se sente, né? Tendo esse.. Entre nós aqui de Curitiba, o pessoal aqui de Curitiba, você é conhecido como o cara que come livros, né? Ele se almoça livros e você dorme lendo. Você é verídico esses. É verídico? É, eu gosto de ler, né? Gosto bastante de ler. É o meu esporte, né? É, então, mas é verídico. Você é. dorme lendo? Você dorme Dura. lendo? <risos>